galera beleza estamos aqui para mais um vídeo e hoje mais uma vez estamos aqui no K-Drop.com galera estamos aqui com ainda o evento de Halloween para vocês e mano tá bombando o negócio aqui é dos docinhos como que como que funciona isso aqui viu bom o esquema é o seguinte para quem não viu nos outros vídeos o K-Drop, ele está dando várias várias formas né de você conseguir é, brincar aqui no site apostar é, não, não apostar né tirar a sorte é, abrir nas caixas e está dando várias chances para você conseguir começar sem precisar botar dinheiro, beleza? A primeira chance delas é óbvio que eu vou mostrar aqui pra vocês é o ouro grátis. que que é o ouro grátis, galera? Você vem aqui, clica aqui em cima ó, ouro grátis, e baixo do adiciona fundos e vai ter as tarefas do K-Drop. As tarefas do K-Drop são as seguintes. Colocar seu e-mail, entrar no grupo do Facebook, seguir eles do Twitter, essas coisas que são os padrões, né, dos sites que eles pedem. E com isso, eles vão estar tá dando essas moedinhas aqui, ó. Por exemplo, se você colocar o e-mail, você vai ganhar 28 golds. Sei lá, se seguir eles do Twitter, você vai ganhar 12. Aí você vai juntando, galera. Aí você pode vir aqui na área do Ouro. Vai ter as caixas para você abrir com apenas os golds que você ganhou. Então tem essa caixa que, level 1, que acho que é de jogo, né? Se eu não tiver enganado, essa aqui é de jogo. Aqui, ó, essa caixa, por exemplo, ela está dando jo jogo para você. Então você junta os golds lá, 310 jogos. E você pode abrir uma caixa, vamos abrir aqui só para ver o que vem. Essa então, essa arca não, não tem esses games, né? Pelo visto, então vamos abrir outra aqui só para usar para mostrar para vocês, né? Dar um exemplo para vocês aqui básico. Vamos, sei lá, vamos abrir essa de 480 aqui. Essa aqui, essa aqui é de arma, certeza, aqui, ó, por exemplo, juntei 480 180 golds, vou abrir uma caixa aqui, não coloquei um tostão no site e vamos ver quantos centavos eu tiro. Desert Strike, nunca vi 5 Pega os sete centavos É muito pouco, é muito pouco, né? Mas a gente não colocou nenhum tostão, beleza, galera? Então, essa aqui é o área do ouro. Se você quiser, é só ir lá. Então, galera, vamos lá. Pra ganhar esses docinhos aqui, os candies, o que, que você vai precisar fazer? Ou você vai abrir caixa, ou você vai adicionar né, fundos. Em qualquer um dos dois que você fizer, você ganha os docinhos, beleza? Vamos abrir umas caixas aqui pra mostrar pra vocês como que você pode ganhar. Deixa eu ver. Tem essas caixas caras aqui, as padrões que vocês sempre viram abrindo. Eu vou, eu vou querer abrir essa caixa nova aqui, ó. New Knives. E vamos ver o que que veio, ó. Lembrando, galera, que os itens que você, que você pegar vão estar ali embaixo, né? Os itens que você... Da caixa, né? vou estar mostrando aqui embaixo. Essa caixa aqui, pelo visto, ela não tem docinhos. Vamos vender o item. Vamos pegar uma caixa que tem, uma caixa que tem docinho, na verdade, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, é essas aqui, galera. Aqui vai estar escrito Hello em cima. O evento vai acabar em cinco dias. Então, aproveita que o evento tá acabando, galera. Tem várias caixas aqui, né? Tem de... Acho que é mais cara essa aqui, de 80 dólares. Eu quero abrir ela, velho Só pra ver que vem e as caixas mais baratas é que são de 50 centavos 1.5 é, vamos lá vamos abrir essa on. 80 dólares vocês estão vendo aqui galera que ó dependendo do item que cair embaixo dele tem os docinhos que você vai ganhar então se eu tirar essa faca eu vou ganhar 65 vamos ver o que eu tiro aqui vai que não é tão ruim, não bom. Vamos vender e vamos tentar de novo. Eu quero tirar uma caixa que eu ganhei docinhos. Uma caixa, uma arma que eu ganhei docinhos. Ô, oh, louco. Pronto, ó. E, ó, galera, ganhei 5 mil doces. Vamos vender a caixa, Vocês podem vender o item tranquilamente que os docinhos não vão sair daqui, tá vendo? Ganhei 5 mil doces. Beleza, o que eu faço com esses doces? Você vem aqui, ó, Halloween Event. Que tá escrito... Acho que vai estar aqui pra vocês também. Vai ter as caixas pra você abrir, né? Deixa eu só carregar aqui, galera. Tá meio devagar o site. Vocês estão vendo ali, tem 9.500 pessoas usando aqui, ó. Vamos lá, Hello event. O que eu faço com esse docinho, Felps? Beleza, aqui, ó, galera. Ó. Deixa eu gerar uma nova. Essa aqui é simplesmente raspadinha. Vamos ver que item que veio. Eu tô com 5 mil, cara. Então eu vou abrir vários aqui, ó. Ganhei uma Rambo. Nossa Senhora, Tech9. Ó, você tá vendo que meus docinhos estão abrindo ali, ó? Conforme eu vou abrir, né? Apesar de isso, coisa, já melhorou um pouco. Uma CZZinha. Vamos abrir mais esse aqui. Mac... É, não foi tão bom os itens mais, né? Eu tirei um item de 5 mil doces, né? Então, puta que pariu, velho. Galera, isso aqui são os caras. Olha quantos, Olha quantos doces o cara coletou, velho. Quase meio milhão. E por isso o cara ganhou. Acho que é um evento, né? Que tá tendo aqui. E a galera, acho que tem que juntar vários doces. E aí, quem juntar mais ganha. E esse cara que juntou meio milhão, cara, e ganhou essa carambite aqui. Sensacional. Vamos lá, mais doces aqui, ó. Essa aqui é o seguinte: você vai dar 100 docinhos e vai vir mais skin pra você. Tá, esse coloca aqui, ó. Vou trocar o doce pelas skins. Vamos ver o que eu tiro: 60 centavos em dólar. Vamos ver o que vem. Isso aqui eu vendo, né? Vamos continuar abrindo aqui. Caraca, cara. Eu quero colocar 500, cara. Vamos ver quantos que vem. 1 um dólar, 5 reais. Hoje em dia, eu comprei 500 de novo. Bom, essa aqui já melhorou. Pelo menos é uma M4A1. Não sei se vocês gostam desse tipo de M4. Voltou, né? Hoje em dia a galera usar muito mais M4. Não sei porquê. Vou deixar ela aí. Vamos colocar mais. Vamos ver quantos que vem com mil, velho. Vamos ver quanto que vem com 1000. Quatro dólares, do... é, é esse que... Esse que é esse galera Conforme você vai colocando mais docinhos A arma ficando mais cara, né Você pode ter pode ganhar uma arma mais cara Corticeira, bonitinha essa arma Vamos mais uma vez aqui Coffin Games, são os de 200, né Como eu já... já abri aqui Aqui acho que a gente vê o nosso rank, né A gente tá bem abaixo Porque a galera tá ganhando muito doce aqui Os caras devem ficar o dia todo aqui no site, né Vamos lá, mais milzinho aqui Vamos ver o que, que a gente tira nossa, aí é a preju. Vamos usar os últimos 700 e ver o que a gente tira. Horrível também. Bom, sobrou 30 docinhos e já era, galera. Então, beleza. Então, é assim, eu fui brincando aqui com os docinhos, vocês viram. E vocês viram, olha, deixa eu voltar ali rapidão, galera. Vocês vê ali como, como, como que você pega os docinhos, né? Os doces. How to get candies. Aqui, abrindo as caixas do Halloween ou adicionando fundos, beleza? Então, tá vendo aqui, ó. Um, um dólar, 20, é, moedas golds, que é os padrões aqui dos golds. Aí vai estar tá lá escrito também como que você consegue pegar os docinhos, né? Quanto que você põe, é, tem uma redução. Uma mais ou menos de quantos docinhos você vai ganhar E pra pôr fundos, galera, tem aqui Várias formas, aqui ó, pronto, ó também Tá mais explicado aqui, ó, se você der Colocar 50 dólares, você consegue 2 mil Docinhos, caralho, dei sorte naquela né? arma, hein 5 mil, então galera, aqui tem várias formas De você, é, de você de, de pagamento, né, pra quem quiser cartão de crédito, tem Paypal Tem os, as skins aqui, ó, galera eu Vou clicar aqui só pra mostrar pra vocês Ele vai pegar o seu inventário aqui, aí você, ele vai dar Um preço do seu inventário tá vendo né, você vai colocar E vai fazer uma trade, e o saldo vai ser adicionado na sua conta, se você quiser você vem aqui e adiciona fundos beleza? Galera, e, e meu código aí pra quem não sabe, é Felps você vem aqui galera, código promocional você clica aqui ó, código promocional e digita Felps, beleza? Ele vai te dar 55 centavos pra você poder começar 55 centavos de dólar, viu galera? Pra você poder começar a brincar sem precisar colocar nada então coloca meu código aí, usa meu código Felps, que ele vai te dar 55 centavos ele vai te dar um bônus também, se você for depositar galera, você coloca meu código que ele vai te dar um bônus top e Nice aqui, beleza? Também lembrar que o site tem upgrade, galera Eu tô com meus itens aqui Sei lá, eu quero dar upgrade na corticeira Quando você. é baixo aqui, tem quantas vezes você quer Que o item que você vai tentar dar upgrade valha é... Então você vem aqui, por exemplo Duas vezes o dobro do preço Aí eles vão te dar o item com o dobro do preço Então provavelmente o dobro do preço é 50% de chance né? Quase 50% de chance aqui no caso Aí você coloca o item que você quer Dar upgrade Se você tiver sorte, como no caso eu Tive, muita sorte. Eu consigo duplicar o meu valor. Aí eu vou continuando no upgrade aqui. É, às vezes vou te dar outra. Eu vou pegar uma, uma aquamarine, por exemplo. Continuar na, na média ali de 50% de chance. E ver o que, que dá. Ganhei de novo. E vou duplicando, vou duplicando. Até a hora que você achar que já foi, né? Que... É, que você já ganhou o suficiente e não precisa tentar mais. E aí o que, que você vai fazer, galera? Quando você parar o upgrade aqui, já acabar o seu dinheiro, enfim. Você vai ter seus itens aqui na minha conta. Coloca itens ativos e manda para sua conta. Por exemplo, eu cliquei aqui em Collect na Aquamarine. E em poucos segundos é, vai estar tá na minha conta. Vai, tá, vai ter uma offer, né? Que, que eles vão mandar aqui pra mim. Poucos segundos não, né? Um minuto, dois minutos. Vai ter uma offer aqui que eles vão mandar uma trade pra eu poder pegar o meu item que eu tirei aqui no site, beleza? Então é isso, galera. Quem quiser, o link vai estar tá aí. E eu vou estar tá deixando pra vocês aí um código que vai estar tá dando, acho que alguns golds pra vocês. 60, 70 golds, eu não sei direito. E ele pode ser usado por mil usuários. Então ele vai estar tá na descrição o código aí. Aproveita que apenas mil pessoas podem usar, beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. kdrop.com. galera? Usa meu código lá. É nóis. Valeu, falou way okay.